Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre, é meus amigos, Aquar. é O programa de fidelidade da Acor mudou, vocês sabem que agora é o IBIS, mas nós temos aí o um cartão da Acor Gold, que é a minha versão. E é sobre esse assunto, como eu consigo transferir os pontos Acor para as companhias aéreas e poder viajar aquela sonhada viagem para Emirates. Hã? É pelo Emirates, aquele A380 luxuoso, pois é possível com o seu programa Accor, é, meus amigos Rewards. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, como vocês sabem, a Acor ela disponibiliza o cartão físico para vocês, ela emite o cartão, né, e vai enviando o seu endereço cadastrado é, ou automático, ou você pode solicitar através do site a emissão do cartão da Acor. né. No caso, o meu aqui eu era Classic, e aí eu passei a ser nível Gold, provavelmente até outubro, novembro eu viro Platinum, né, devido a, a essas estratégias que eu estou praticando com a Aqua, né. E muitos não sabem, a Accor não é simplesmente você se hospedar no hotel e dentro do hotel encontrar uma sala VIP. Tem também muitos outros mais benefícios, como por exemplo, poder acumular pontos se hospedando no hotel, poder transferir pontos dos parceiros para a Accor e poder viajar também com as parceiras de companhias aéreas e também acumular pontos a Ou seja, existem várias formas, inclusive, de comprar nos programas do shopping da Acor, com seus parceiros, comprar nas lojas e ganhar pontos Acor. Né? Então existem formas e mais formas de você acumular pontos ao programa de fidelidade Acor e poder aí se hospedar, viajar tranquilamente em bons hotéis da rede de hotéis Acor. Eu mesmo fico muito na rede de hotéis Mercury, Novo Hotel, fico no Puma, fico também é, em hotéis aí um pouquinho mais fortes aí, no caso, Sofitel, entre outros aí que eu já fiquei da Rede de Hotéis Arcos, que eu vou mostrar pra vocês é, o meu histórico de hospedagem, tá? Então, eu já fiquei, por exemplo, é, se você pegar aí os últimos históricos, né, Novo Hotel, é, no Rio de Janeiro, Estádio Olímpico, né, no Parque Olímpico, Puma, Mercury, Grand Mercury, Mercury, Novo Hotel, em Miami, é, Mercury, São Paulo, Ibis, é, Hotel Costaneiro, em Montevidéu, né? Pulman, Mercury e Mercury Então você observa que eu fico muito nessas redes de hotéis Que são é, justamente hotéis de boa qualidade Hotéis que não deixa você é, a desejar na, na sua hospedagem Ou seja, tem muito controle, tem muita qualidade Muito bom gosto, né? no caso, pela rede de hotéis Accor E também, não sei se você sabia ou ainda não sabe Vai ficar sabendo agora Você também pode se hospedar na rede de hotéis Accor e também tomar café com pontos, almoçar e jantar com pontos. Ou seja, eu posso é, pagar tudo com pontos, caso eu queira, me hospedando no hotel. Então, desde a minha hospedagem até o café da manhã, o almoço e o jantar, eu posso pagar tudo com pontos, caso você tenha uma quantidade de pontos suficiente para bancar as suas hospedagens. E também você pode pagar parcial, um pouco com pontos e um pouco em dinheiro, caso queira também. Então, tem essa facilidade. E caso você vai se hospedar em um hotel e os pontos não sejam suficientes, a Acor disponibiliza um, um controle para você solicitar uma quantidade de pontos para continuar sua hospedagem através de pontos, tá? Então, existe essa possibilidade de solicitar também através da sua hospedagem pela água logicamente com, com antecedência, né? Bem, como que eu faço, Leandro, para conseguir, então, juntar os pontos para poder transferir para as companhias parceiras e eu quero viajar, por exemplo, fazer uma viagem... Para o Qatar, aí ou viajar para Dubai através da companhia Emirates, por exemplo. Então, eu vou mostrar para vocês as parceiras que tem através da Acor para você juntar os pontos, igual você tá vendo meus pontos sendo juntados aí. Logicamente, eu estava com 80 mil pontos, mas aí eu transferi os hotéis que eu estou ficando, né? Que eu vou viajar. Então, eu estou trocando as diárias por pontos para não pagar em dinheiro. Então, a minha estratégia é hospedar com os pontos e não ter que pagar com o dinheiro para poder se hospedar. Então, por isso que eu junto os pontos. Na rede de hotéis arcos, eu transfiro, é, eu transfiro dos parceiros, principalmente Latam e Livelo, que são os principais, né, são os mais baratos. Mas você pode transferir pontos Livelo 2,5 por 1, no caso a Cor, 4 pontos Latam por 1, no caso a Cor, é, 6 pontos é, Smiles, 7 pontos Smiles por 1, a Cor e também a Azul para a Cor. Né? Então, o que acontece? Eu posso transferir os pontos desses parceiros também para a Acor, além dos parceiros de companhias aéreas, que também faz parte é, junto à Aqua. tá? E na Semana do Consumidor, eu também fiz uma reserva é, para poder se hospedar junto é, em Santos, né? Através dos pontos Acor. E aí você observa aí na tela aí, tá assim, né? Aproveite um drink de boas-vindas, né? Porque sempre que eu fizer uma hospedagem, e devido ao nível que você está ao programa, eles te dão dois... É, drinks, se você tiver acompanhado em duas pessoas, três pessoas, cada quarto tem direito à quantidade de drinks, tá? Então, o Welcome Drink é de presente para você, tá bom? Então, por exemplo, lá no nosso blog, nós postamos para vocês, altarendablog.com.br, o título é Transferência de Pontos ao Acor para Companhias Aéreas Parceiras, né? Então, você vai ver lá que tem vários é, parceiros, um deles seria as transferências ou recebimento de pontos Acor eles, tá, então só para que você veja aqui: nós temos aqui, por exemplo, a Aegean Olympic Air. Você converte dois por um, né? No caso aqui, converte os pontos das suas milhas com mais companhias aéreas parceiras, né? Então você pode converter seus pontos é, da, e suas milhas, tá? É, com mais companhias aéreas parceiras, tá certo? Então você tem aí, ó, por exemplo, a Air Canada, ela é 4 por 2 né? você vê aí a, né? a Air China é 4 por 3,2, né? A Fly Blue 2 por 2, né? Tudo azul 1000 é 2.000 é, pontos é, por mil por e né? Então azul se converteria 2.000 por mil. A Britney's 4 por 2, a Emirates você observa que é 4 por 2, tá? A Delta 4 por 2, a Etihad é também 4 por 2. É, lá no Membership Rewards É um por um, né Do America Express E outras mais que vocês estão vendo aí, tá Olha bem a Latam Você vê aí a Qatar, né Qatar é, é, é Airways, né A Smiles A TAP Royal, entre outras mais, a United, né Olha o tanto de companhias que você pode fazer Então essas, essas, essas companhias que eu mostrei pra vocês aqui Você pode transferir, né da Aqua da, da para essas companhias. Você tira os pontos, você se cadastra, né? E os pontos de hospedagens que você fizer na rede de hotéis Aqua vai direto para essas companhias que vocês viram aí. E você observa que a Cantas, né? É, Flyer, você observa que ela é 2x2. Dois dois. Então, dois mil pontos, dois mil pontos. Você observa aí que na Cantas você observa que é dois por dois. Tá? E é justamente essa estratégia que o pessoal usa, né? Que eles fazem. Eles juntam pontos da Acor e transferem para Quantas. Né? Lá na Quantas, a Quantas ela é parceira também da Emirates. Então você pode transferir os pontos da Quantas para a Emirates, tá? no caso através da Quantas, porque a, a, você não tem deságio das milhas. Ou seja, você vai ser as mesmas milhas que transferir dois por dois. Então o mínimo é dois, vai ganhar duas mil milhas na companhia. Né? Porque se você transferir para a Emirates, você vê que é quatro por 2, você perde dois. Então por você não perder nada. Referente à quantidade de milhas da Acor, você transfere da Acor para quantas a companhia aérea? E lá na hora que você for fazer uma viagem, querendo usar Emirates, você seleciona a passagem aérea através da Emirates pela Quantas. Né? Então, por exemplo, você vai viajar de Paris para Dubai, de Paris para Qatar, eu quero ir para China para Dubai, eu quero ir de Guarulhos para Dubai. Então você vai procurar pela Quantas, os trechos que são mais em contas, e assim você emitiria a sua passagem através da Emirates pela Quantas, usando os pontos da Accor, tá? E também você pode transferir os pontos é, para a companhia Accor das companhias parceiras, então Tudo Azul, é, também faz parte, a Fly Blue, é, a, essas outras, Latam, a é, Quantas, Igual estou mostrando para vocês aqui, tá? Então, a Ita, né, também dá. A Japão, é também daria para você fazer isso. A Qatar também dá para fazer isso, né? Qualquer outra aqui, a Quantas também poderia fazer isso. A Latam Pest também daria. A Airlines também daria, né? Finnair Air Plus também daria. KLM, entre outras aí, que você pode também transferir os pontos delas para a, a rede de tá? Então, gente, usando a estratégia, você saberia usar muito mais coisas além de só hospedagem. Com essas quantidades de informações que eu passei para vocês aqui, dá para você criar aí várias informações dentro da sua cabeça e montar aí as estratégias legais para sua viagem. Eu, por exemplo, eu uso 100% as milhas para hospedagem é, do Bonvoy, Marriott, também para se hospedar é, do IHG, para se hospedar. Aí tem os outros hotéis Chase, né? Outras redes que a gente Trabalha com, com milhas também, que dá para transferir dos parceiros, né? Mas os principais que eu uso muito é o IHG, o Accor e o Marriott, o Hilton, muito pouco. Tem milhas no Hilton, mas eu uso muito pouco. Mas aqui no caso da Accor, você viu que dá para você trabalhar legal, né? Então uma pessoa que está aí juntando milhas para fazer viagens com a família, né? Você, você e mais a esposa, por exemplo, e você tem uma quantidade de milhas sobrando legal aí na LATAM. Seria interessante jogar um pouco para a Acor em uma promoção que bonifica, né? E assim você teria uma quantidade de milhas suficiente para poder se hospedar é, nas redes de hotéis Acor. Geralmente, se você falar em euros, 120 cada mil milhas da Acor equivale a 100 reais, 120 reais, aí, dependendo do dólar. Né? Eu calculo sempre em dólar, então eles calculam em euro, eu faço a minha continha em dólar. Então mais ou menos aí mil milhas, 120 reais, 100 reais, Tá? É, então dependendo do dólar, 100 a 120 reais o milheiro no caso da Acre. E, e você teria uma quantidade de milho suficiente. Por exemplo, eu estou indo para ficar no hotel Sofitel é, lá em Lisboa, por exemplo, e equivale a minhas diárias a 4 mil reais, né? E eu usei pontos para ficar, então, ou seja, eu economizei 4 mil reais que eu pagaria do meu bolso, que eu transferi pontos das companhias, né? Então, foi Livelo, ou foi Latam, ou foi Smiles, né? Então, existe essa energia de você conseguir se hospedar em hotéis luxuosos, como é o caso do Softel, E vocês vão poder acompanhar comigo nas, nos vídeos e lives que eu vou apresentar para vocês, usando as estratégias de pontos e milhas também para hotéis, né? Então, se você vai se hospedar em um hotel, não esqueça de se cadastrar na rede de hotéis. Vai ficar no Ibis? Não tem problema, vai ficar no IBIS, se cadastra no Programa de Fidelidade Todas as hospedagens que você fizer, as suas diárias, também transforma se em pontos E esses pontos faz com que você ganhe milhas que Seria praticamente para você se hospedar junto aos parceiros da rede de hotéis Acor né? Então IBIS, Mer Mercury, Pullman, Softel, entre outros mais tops que tem aí E também os mais simples, como por exemplo o IBIS, que tem praticamente em todo lugar o IBIS é mais barato, mais em conta, e você não ficaria tão desguarnecido assim com milhas usando o IBIS como parceiro também. Espero que vocês tenham gostado, né? caso queira pedir um cartão é, físico, agora, é, agora o novo cartão agora é o All Plus IBIS, e lembrando que você também pode assinar o All Signature. O All Signature ele também tem os planos mensal, trimestral e anual, onde você também terá pontos qualificáveis para chegar ao status top, da rede de hotéis Aqua. Tá? Quanto maior é seu status, mais benefício você ganha. Tá? Inclusive sala VIP, é, upgrade de quarto, entre outros mais. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Francisco Paulo, um grande abraço. Johan, um grande abraço. Marcos Ferreira, um grande abraço. Carlos Renato, um grande abraço. Igor Caldas, um grande abraço para você também.